Outra coisa, ovócito, lembrando que na nossa espécie não é fecundado o óvulo, é fecundado o ovócito 2. Lembra que existe aula de gametogênese que eu explico isso, tá? Basicamente o ovócito 2, ele tem algumas camadas. A primeira camada, ela é chamada de corona radiata. Então escreve isso aqui, galera, e fala comigo, corona radiata. A segunda camada do ovócito ela é chamada de zona pelúcida, uma camada muito importante, eu vou falar dela, tá? Depois eu tenho a membrana vitelínica, onde eu vou encontrar também aqui o primeiro glóbulo polar, glóbulo polar, eu tenho a membrana plasmática, e aqui dentro eu tenho o núcleo do ovócito 2, tá? Só que assim, olha... Não é o primeiro espermatozoide que vai fecundar, então aquele mito ganhou a corrida, o primeiro que chega que vai fecundar, não existe. Porque os primeiros que vão chegar, eles vão tentar lançar várias enzimas para tentar digerir essa estrutura aqui, rompendo o capuz. Lembra que a corona radiata ela é rica em um ácido chamado de ácido hialurônico, e aqui eu tenho também que ter enzimas, a crodizina, que serve para a zona pelúcida, e outras enzimas, e a aluronidase é uma enzima que, que vai ajudar a digerir a corona radiada. Agora olha o que é interessante. Quando o primeiro espermatozoide, não é o primeiro que chega, mas quando o primeiro espermatozoide ele encosta na zona pelúcida, acontece uma reação. Essa reação é chamada de reação acrosômica. E galera, quando acontece a fusão aqui, não deixa outro espermatozoide entrar. É como se fosse assim. Vários espermatozoides estão se matando, brigando lá, tentando perfurar a corona radiata. Mas quando o primeiro chega na zona pelúcida, que não necessariamente é o primeiro que chega, acontece uma reação. Como é o nome dessa reação? Reação acrosômica, tá galera? E quando se funde, não deixa outro espermatozoide entrar é, dentro do ovócito, ou seja, evita a polispermia. O que é polispermia? É fecundação por mais de um espermatozoide. Kennedy, pode acontecer sem querer dois encostar ao mesmo tempo? Pode. Acontecer a polispermia? Sim. Na nossa espécie não é viável, é inviável e acaba morrendo. Traduzindo, caiu em prova a zona pelúcida... Quando o primeiro espermatozoide encosta, acontece uma reação acrossômica. Essa reação acrossômica evita a polispermia. Galera, quando acontece essa fusão, muitas coisas de dentro do espermatozoide elas são aproveitadas. E já caiu uma vez em prova, o que é aproveitado do espermatozoide? Principalmente o núcleo. E o centríolo? Já veio uma prova. O centríolo, galera, ele é aproveitado para começar a divisão celular aqui dentro. Sabia? Centríolo do espermatozoide. Lembrando que mitocôndrias do espermatozoide não são aproveitadas, elas são oxidadas. Mitocôndria de origem materna a gente tem, tá? Então, mitocôndria de origem materna. Outro termo que é importante a gente anotar também. Anfimixia cariogamia Olha, anfimixia cariogamia é a união do pronúcleo masculino com feminino. É a fusão dos cromossomos. Tem muita gente que fala até que, na verdade, nem ocorre fusão de cromossomo, Na verdade, ocorre apenas um pareamento de cromossomos. Mas como é o nome disso? É anfimixia ou cariogamia. Só para dar uma relembrada lá em sistema reprodutor é, que eu vi lá masculino e feminino, onde acontece a fecundação, galera? É na tuba uterina. Por favor, não vai me marcar que fecundação acontece dentro do útero, não. É na tuba uterina, uma região específica chamada de terço distal da tuba uterina, região distante da tuba uterina. Tudo bem? Deixa que a gente explica